Três encontros que a gente teve, ele mudou minha vida, assim, eu tive mais é, posicionamento nas minhas vendas, tive sucesso nas minhas vendas e quero fazer esse curso com ele para aprender a lidar, a permanecer assim, não ter essas, às vezes, é, inseguranças, ser mais... Mas foi muito bom para mim, mudou muitas coisas. Na verdade, o ser humano está tudo na mente, como ele pensa, e ele tem que mudar. Porque, como ele disse, é nas nossas crenças. E a maneira que pensamos, ou até como nós fomos criados, né? Então, na nossa infância, e as coisas, a gente tem oportunidade para mudar. E as mudanças fazem parte para melhor, tem que melhorar, né?